Uma distribuidora de remédios. Segunda-feira, às 7 horas da manhã. Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão na casa mais rica da cidadezinha. É o endereço do empresário Dalce Felipetti, dono da Sulmed, uma distribuidora de remédios. Dalci é dono também de um hotel, uma academia de ginástica e um hospital comprado por 2 milhões e meio de reais. No site da Sulmed, o lema é trabalho e seriedade. Na segunda-feira, Downs a mulher e o filho foram procurados pela polícia E cumpriram a prisão temporária determinada pela justiça na Operação Saúde Naquela mesma manhã, 29 cidades de 7 estados viram cenas parecidas 64 pessoas, entre empresários, funcionários de prefeituras e até secretários de saúde sendo levadas para a prisão Todas já foram soltas, mas estão indiciadas. Fraude e licitações, né, é, é o que principalmente ocorre. Corrupção ativa e passiva, em todos, praticamente todos os casos. A formação de quadrilha, porque eles são grupos organizados. A investigação, que tem como alvo principal a SUMED, começou há dois anos. O objetivo, desfazer a rede de corrupção que desviava recursos federais do programa Farmácia Básica, só no ano passado, o programa aplicou 1 bilhão e 700 milhões de reais na compra de medicamentos para distribuição gratuita à população. Segundo a polícia, o esquema partia das pequenas Barão de Cotegipe, onde fica a Sumed e Erechim, sede de outras distribuidoras. E se espalhava sempre por cidades do interior, longe da concorrência com as grandes empresas do setor. É como se eles encontrassem um nicho de mercado, uma possibilidade de atuar onde ninguém havia atuado anteriormente. A fraude na licitação. Prefeituras ligadas à fraude enviavam os convites apenas às empresas envolvidas no esquema. Duas empresas faziam ofertas muito altas. A terceira, sabendo da proposta das outras, oferecia um valor menor e ganhava a disputa. Preste atenção neste homem. João Paulo de Carvalho é vendedor da cirúrgica Erechim e não sabe que está sendo gravado. Em conversa com o repórter Giovanni Grisotti, que se faz passar por funcionário de uma prefeitura, ele confirma o truque. E tu tem as empresas para me dar já, para convidar? Eu tenho as empresas, mas eu, eu não tenho aqui, né? Eu tenho na loja. Tá, e aí eles vão dar um valor maior. Sempre maior. Né? A fraude depois da licitação. As investigações apontam para três formas de desvio do dinheiro público. Primeira, o superfaturamento no preço dos remédios vendidos às prefeituras. Veja o exemplo deste anticoncepcional. É encontrado a R$ 1,24 em farmácias populares. O mesmo medicamento, fabricado pelo mesmo laboratório, foi vendido pela Sumed, à prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, por R$ 9,90, quase nove vezes mais caro. Uma aquisição com essa dimensão, ela tem toda a evidência sim, de um ilícito penal, evidentemente. Segunda, a distribuidora compra dos laboratórios a preços baixíssimos remédios com a validade vencendo. Depois revende para as prefeituras pelo valor de mercado. Dentro das prefeituras, normalmente não dá tempo de chegar à população, o medicamento é descartado. Mas ele é licitado pelo preço cheio. Terceira, entrega de quantidades menores do que as registradas nas notas fiscais. Este ex-funcionário de uma das empresas investigadas explica. O produto ele já é pedido em uma escala maior né, do que a saída realmente. Né? É entregue uma pequena parte né, e a outra parte só vai a nota. Só a nota e o dinheiro é dividido. E essas fraudes só são possíveis porque pessoas dentro das prefeituras estão mancomunadas com eles. Se o servidor público não está combinado, eles não têm como entregar metade de uma nota e receber um, uma nota recebada por inteiro. A conclusão das investigações é confirmada neste outro trecho da conversa com o vendedor da distribuidora. O repórter do Fantástico continua a se passar por funcionário de uma prefeitura. O vendedor agora oferece propina de 20%. Isso aí, ó, por exemplo, se me custa 40 mil, por exemplo, tudo isso aqui, e daí, ó, daí pode ser 20%. Porque daí sobra uma margem pra gente cobrir os custos, os prédios tudo, e uma margem pra empresa, entendeu? Uhum. A gente divide o lucro com Agora veja a divisão do dinheiro que sai dos seus impostos. As câmeras de segurança do banco mostram Carlos Eduardo da Silva, representante da Sulmed, sacando 15 mil reais. O encontro com Leandro Iandro Almite, secretário de Finanças de Barra do Bugres, no Mato Grosso, é ali mesmo, na agência. Com o tempo de atuação, eles vão ficando um pouco menos uh, cuidadosos. O dinheiro é sacado imediatamente após passado ao secretário e o secretário comemora aquele recebimento de 15 mil reais diante da, do circuito interno de TV da do banco. Na segunda-feira ele foi preso. Não a gente faz tudo em espécie é um negócio meio, meio arriscado. mas. É Deus o livre tu sabe que se se Eu alguém. Pra qualquer um do né não não não vai acontecer nada. Na segunda-feira ele também foi preso. É uma gravação sua oferecendo propina o que que você tem a dizer você frauda licitações tem algo a dizer? Procuradas pelo Fantástico, a cirúrgica Erechim e a Sumed não quiseram se manifestar. A situação mais grave nessas cidades todas foi verificada onde? Foi verificada em Porto Velho. Quarta-feira à tarde, Porto Velho, capital de Rondônia. Tem remédio para diabetes? Tem não. não, vai chegar, mas ainda não tem. Faltam os remédios do programa Farmácia Básica. E anoto... É Poxa, chegar lá também não tinha, vai chegar tal dia. Por complicações do diabetes, dona Raimunda perdeu um dedo do pé. O pé já inflamou e tudo deu, já foi o jeito que teve cortar meu pé. Faltar um medicamento numa cesta de 80 medicamentos dispersado para o paciente gratuitamente não é uma falha. Eu não queria isso para mim. Aqui em Santa Catarina, duas cidades foram denunciadas por envolvimento no esquema. Uma, governador Celso Ramos, outra, Luiz Alves. Aqui no município de 10.500 habitantes, nós encontramos um exemplo de falta de organização e de controle dos medicamentos que deveriam estar disponíveis para a população. Entramos neste posto de saúde com uma câmera escondida e ninguém sabia dizer que estava faltando. Eu não sei, querida, Eu, pra para mim não tá faltando, não tá faltando nada, não deve ser aqui, né? Sem saber que estava sendo gravada, a secretária de saúde disse que os remédios de uso controlado Mas estavam no depósito. De não conseguimos checar. A chave, checar. A chave é estava com o farmacêutico que saiu de férias. Mas aí o farmacêutico sai de férias e leva a chave do de depósito? Se ele não deixa, deixam a chave com a Karina. a carinha não. Mas se hoje viesse alguém buscar um remédio controlado, que não tem aqui, como é que vocês fariam? Tá, O remédio controlado, primeiro que a pessoa não vai morrer por falta de um remédio de um dia. tá? Dona Nessia conta que nos últimos seis meses, ela e o marido pagaram pelos remédios que deveriam receber de graça. Quase a metade do meu salário vai pelos remédios. Ela é cardíaca e hipertensa. Ele sofreu um AVC e tem diabetes. Faltou tá um remédio. Nunca tinha remédio. Barra dos Bugres, no Mato Grosso, onde o secretário de Finanças apareceu recebendo propina, é um exemplo de que a situação se repete por todo o país. Medicamentos...